Aquela gozada rápida é nunca mais! Meu irmão! Elimine a ejaculação precoce da sua vida com esse remédio caseiro que é muito, mas muito barato, mas vale muito. E aí galerinha, sou o Everton e aqui neste canal a gente mostra como se curar de uma vez por todas. Desse mal do século que é a ejaculação precoce. Se liga aqui que aquela gozada rápida vai ficar no passado. E tem muitos homens me agradecendo por compartilhar as nossas dicas. E hoje vamos mostrar mais um remédio caseiro. Quero que você preste bem atenção nesse vídeo que eu vou contar o segredo que muitos homens usam para se curar da ejaculação precoce. E depois que eu descobri e comecei a aplicar algumas estratégias, voltei à vida e curti muito mais a trans em alguns dias. Então, meu amigo, se você já tentou de tudo e sofre com isso também, seus problemas vão ser resolvidos. Se ainda tem esse problema é porque a oportunidade ainda não bateu na sua porta assim como na minha. Mas fique tranquilo que hoje eu vou te mostrar esse segredo. Mas hoje é seu dia de sorte e seu jogo vai mudar. A partir dessa dica de remédio caseiro que eu vou te dar hoje meu amigo. Fique bem com você novamente e leve uma vida muito melhor podendo dar prazer e sentir prazer novamente. Faça um golaço, dê um like nesse vídeo. Se inscreva no canal e curta essa dica que vai mudar sua vida meu irmão. E ative o sininho para acompanhar tudo aqui no canal, porque nossas dicas vão ajudar muito na hora de fazer aquele love gostoso com a mina, fechou? As dicas e receitas que eu passo aqui não vão te curar definitivamente da de ejaculação precoce, mas vão te dar uma bela mãozinha na hora de gozar rápido e a se controlar para que a vergonha não seja tão grande por não satisfazer a gostosa. Agora o que realmente resolve, assim como resolveu o meu problema está no vídeo aqui na descrição e fixo no primeiro comentário. Beleza meu jovem? Assista lá e depois você me conta. A receita que eu tenho hoje para você é muito simples, mas precisa fazer do jeito certo para ter o efeito. Ela é muito usada para controlar a ansiedade. E estudos comprovados recentemente revelam que reduz significativamente a ejaculação precoce. Pois em sua composição possui todos os elementos que intensificam um maior controle na hora de gozar rápido também. Você vai precisar de alho, gengibre, vinagre de maçã e limão e caso queira pode adicionar um pouco de mel caseiro. Para fazer é simples. Descasque um dente de alho, rale um pouco de gengibre e mistura com uma colher de vinagre de maçã. Esprema o limão e adicione uma colher de mel e guarde na geladeira por 3 dias. O consumo recomendado é depois desses três dias. Faça isso no seu cotidiano sempre antes das refeições, mas não consuma mais que três vezes. Depois de alguns dias você vai sentir a diferença através de um controle maior na ejaculação precoce. Mas te falo uma coisa meu irmão, sei que a impaciência é grande para resolver, pois eu já passei por isso e se quer ter resultados mais rápidos. Então veja o vídeo no link da descrição e nos comentários. Foi através disso que aprendi e estou totalmente curado. E tudo isso foi vendo esse vídeo. É a sua chance meu brother. Tenho certeza que vai te ajudar. Por hoje é isso. Grande abraço.